Olá, nós estamos aqui mais um dia Para a glória de Deus Eu sei que nesse período Você pode ter enfrentado a adversidade Para você não concluir Mas não tem problema Deus, ele te conhece Ele sabe quem é você E ele sabe de tudo o que você precisa Mas Deus tem visto que você está tentando, e é isso que importa, Deus ele sabe tudo sobre você, ele sabe quando você sofre, quando você está precisando de alguma coisa, ele sabe tudo, mas a maravilha é que Deus não nos julga, pelo contrário. Ele sabe quantas lágrimas você passou na vida, quantas noites acordada. Ele sabe quais foram suas lutas, as suas vitórias. Ele sabe o preço que você pagou para você poder prosseguir. Ele sabe dos seus sofrimentos, das alegrias. Ele sabe das suas muitas aflições as suas experiências, o que você conquistou, o que você aos seus olhos perdeu ao longo da vida, Deus, Ele te vê em todo o tempo, os olhos de Deus estão voltados para você. Ainda que você antes não tinha uma comunhão, não sabia quem era Deus, Deus estava com os olhos voltados para você, porque Ele viu a sua história sendo escrita? Deus sabe tudo sobre você, cada certo, cada erro para você chegar até aqui. Às vezes nós desprezamos os erros, mas os erros eles foram necessários para você amadurecer e chegar até aqui. Uns erros mais, outros menos. Mas quando nós reconhecemos o nosso erro, nós aprendemos o que devemos fazer o que não, e adquirimos novas experiências a cada dia. Você pode ter tido muitas aflições, grandes lutas. Às vezes você pode ter falado com Deus em segredo no momento dessas lutas, seu coração ali gemendo, mas uma coisa eu quero te dizer, você pode ter desabafado muitas vezes com Deus, do seu jeito. Mas Deus, quando ouve o seu gemido, para Deus é um grito. Quando você apenas libera seu pensamento, você fala, Deus, no seu pensamento, para Deus é, é um grito que Ele ouve. Então Ele está pronto para nos abençoar. Mas é nós que temos que nos alinhar com as bênçãos de Deus. Alguém adquire um carro novo, essa pessoa pode ter o melhor carro. Nós vemos que tem um carro da Mercedes que a pessoa não precisa nem ligar ele. Pelo comando de voz, ele sendo configurado. A voz, a palavra é a chave para poder ligar o carro. E a pessoa fala, Mercedes, liga. O carro reconhece a voz e liga. Só que você pode ter o melhor carro. Se ele não tiver combustível, esse carro não vai andar. E você é o melhor de Deus sobre a Terra. Mas você precisa do combustível de Deus. Para que você venha prosseguir, para que você venha ir para frente. Deus não quer que você só desabafe. Deus está te chamando para vencer. Para você mudar esse quadro. Para você mudar a trajetória da sua vida. Às vezes você pode estar tá aconselhando alguém. Você pode estar tá falando alguma coisa para alguém. Mas Deus ele quer mudar o rumo da sua vida. Deus quer que você tenha alegria. Que você tenha Prazer, que você tenha amor, que você tenha longanimidade, que é fazer o bem sem esperar retorno da pessoa, mas saber que Deus é poderoso para te recompensar. Então, todos os seus passos, Deus é que vai contigo. E quando você tropeça, quem te acolhe é Deus quando você está aflito porque ele é o único que pode vir sobre você e te dar paz a sua história Deus já escreveu Deus te ungiu ele separou você você está selado você está marcado por Deus porque ele separou você para o louvor dele você pode ter mil defeitos. Eu posso ter mil defeitos. Porém, Deus te ama. Por isso que você é mais do que vencedor. O vencedor, ele vence alguma coisa e aquilo ali marca a história dele. Mas você é mais do que vencedor. Deus quer que você coleciona mais do que uma vitória. E a maior vitória é você ser escolhido, ungido marcado pelo seu Senhor você ser protegido, amado pelo seu Criador você é um instrumento na mão de Deus na mão do Deus vivo em todo tempo Ele está com você e com Ele você tem que decidir ir até o fim porque só Ele sabe tudo sobre você. Você teve aflições, mas você venceu. Você está passando por um período complicado, mas você vai vencer. Sabe por quê? Porque Deus já provou o amor dEle por você, mostrando para você que quantos becos sem saída, quantas situações, quantas adversidades. Quantas coisas você já passou achando que não tinha mais solução, não tinha mais jeito? E Deus não fez do seu jeito, nem do meu jeito, mas Deus fez o que era melhor para nós. E Ele mudou o rumo, Ele abriu porta onde não tinha, deu solução. Deus, todo poder está na mão dEle. Agora Deus só quer que a gente acredite nEle. E para você acreditar em Deus, você não tem que depender de A, B, C, da opinião dos outros, opinião popular. Você tem que crer em Deus. É só isso. Só que, esse só isso, você tem que vencer as marcas que a vida deixou em você as cicatrizes, as feridas curar essas feridas, as pessoas que te. Marcaram, que criaram uma ferida, você vai ter que abrir mão disso para que você possa estar inteiramente na presença de Deus. Lá em Romanos 8, depois eu gostaria que, se você puder, prova a Deus que ama Ele lendo isso daí. Quando nós falhamos, não é Deus, Deus não fica alegre e nem os anjos ah, falhou, não, mas quando nós nos arrependemos da nossa falha, a Bíblia diz que o céu faz uma festa, porque aquilo que se havia perdido, tornou a ser encontrado. Então... Não adianta levar uma vida batendo cabeça, batendo de frente e continuando do mesmo jeito, porque quando Deus fala para nós pararmos de pecar, errar, é porque Deus sabe o tanto que nos fere o nosso erro, o nosso erro pesa sobre nós, pesa sobre aqueles que estão ao nosso redor, que a gente ama. então a Bíblia diz bem assim, lá em Romanos 8, 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. A Bíblia diz que as pessoas podem lembrar dos seus erros, podem lançar no seu rosto, Porém, quando você se arrepende, a Bíblia diz que Deus, Ele olha para você. Ele não te julga porque Ele entregou o Filho dEle por amor a você, provando que te ama, sem antes você ter conhecimento disso. E Deus fala lá no livro de Isaías que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E dEle, Deus não se lembra mais porque a lei de Deus do espírito de vida em Cristo Jesus tem o poder de nos livrar da lei do pecado que é errar constantemente e da morte porque nós estamos vivos porém tem pessoas que ele anda na vida tão sofrido, tão no meio de vendavais, os temporais da vida, que a pessoa, você olha para a pessoa, você não vê na pessoa vida, ânimo. Então, tem pessoas que ele anda como se fosse um zumbi, zumbi, sem ânimo, sem força, sem vida, sem esperança. Mas Deus é poderoso para dar ânimo para o que está caído, para levantar, para erguer. Deus é poderoso para mudar essa situação e dar força para o que não tem nenhuma força. Porque o poder de Deus não consiste na palavra humana, não consiste no comportamento humano. O poder de Deus consiste no grande amor que Ele tem por nós. Porque Ele Deus então nós temos que parar para analisar a nossa vida assim, seguir a lei é impossível você fazer tudo corretamente conforme a lei a lei dos homens e a lei de Deus a lei dos homens ela é corrompida e nós não conseguimos cumprir todas elas. E a lei de Deus, ela é muito mais perfeita. Nós não conseguimos cumprir toda a lei. Porque a Bíblia diz que se nós cumprirmos toda a lei, mas tropeçarmos em uma vírgula, tudo que foi feito pela lei já foi anulado. Tudo que fez de bom. Mas a graça de Deus é o amor do Seu Filho Jesus, é o amor que Ele tem por nós, é o amor do Espírito Santo, porque os três são um só. Você pode falar, mas como três é um? Nós vemos o estado da água, tem o líquido, o gasoso e tem o estado sólido. Ele tem três formas, porém é um só elemento, é a água. Então assim nós entendemos que isso é o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus é o vapor, Jesus é o que veio sólido, Deus é a água da vida, Ele é o líquido que dá vida para todas as coisas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três é um só, cada um com a sua função, porém pelo mesmo propósito. Então, para que a, a justiça da lei se cumpra em nós é que nós não devemos andar segundo a carne. Andar segundo a carne é você andar como se fosse um, um animal, você age por instinto, você faz as coisas por um instinto animal, não um instinto de vida, de, de, do Espírito de Deus, mas um instinto onde você pisa em tudo em todos. Onde a pessoa, não estou dizendo você, você, mas assim, no geral, aonde as pessoas têm a lei da pedra, uma lei de selva, que não tem sentimento, que não tem... Então é um atropelando o outro, um derrubando o outro para sobreviver. Deus não quer que esse espírito animal, esse lado da carne animal... Deus não criou para nós vivermos como se fosse animais, vivendo com instinto, atropelando um ao outro, devorando um ao outro, arrebentando o outro. Então, Deus quer que nós tenhamos uma vida em comunhão com Ele, porque Ele vai te ensinar a andar, não é pastor, não é líder religioso, não é padre, não é alguém que, que nem eu estou fazendo oração, que vai viver sua vida com Deus. Deus quer que você tenha uma vida de comunhão com Ele, para que você não venha depender de ninguém, para que você venha crer quando você orar. Uma coisa que eu estou fazendo aqui É apenas ajudar você na caminhada Eu não posso ter uma vida de comunhão Para você Porque aquilo que eu aprender Aquilo que eu buscar Deus vai me orientar E aquilo que você aprender Aquilo que você buscar Deus vai orientar você Então a inclinação para esse lado animal, ela é uma inimizade que nós criamos contra Deus, nós desarmonizamos, nós desalinhamos a nossa vida contra Deus. É como o universo significa que é uma grande harmonia, é, é como se fosse uma orquestra que está sintonizado, os diferentes, eles se unem, para ser um, um igual, então nós vemos que na natureza há diversas coisas, diversas plantas, diversos animais, aves de todas as sortes, peixes de todas as sortes, com carne diferente, gosto diferente, aves de todas as sortes, nós vemos aí os animais de diversas formas, a natureza, as plantas, árvores, uma dá fruto, outra não dá, porém até que não dá fruto, a árvore bonita, ela serve para contemplar, diz lá em Gênesis, no capítulo 1, que Deus criou árvores para ser contemplada. Agora a árvore que é para ela dar fruto e ela não dá, ela nasceu para dar fruto e ela não dá, tem alguma coisa errada, tem que ser, tem que alguma coisa está ali impedindo ela de produzir ou às vezes a mesma planta ela tem tudo para dar certo e ela não produz ela foi plantada no mesmo lugar que as outras foram plantadas recebe o mesmo tratamento e quando ela não produz ela morre por si mesma e aí nós não devemos ter inimizade com Deus. Nós temos que ser amigos de Deus. E como que nós podemos ser amigos de Deus? Habitando nessa carne, às vezes nós reagimos, tomamos atitudes na reação, mas o Espírito de Deus é quem está habitando em você. É isso que, às vezes... Você não entendeu. Porque as lutas, as dificuldades, as barreiras, os medos, os pensamentos, opiniões dos outros, tudo isso vem para poder desalinhar e para apertar aquele botão automático do lado animal. Mas Deus quer que você entenda que o espírito dele já habita em você. Porque no livro de João diz. Que nós não podemos dizer que Jesus, ele é Senhor, se o Espírito de Deus não estiver em nós. Então, para você estar tá fazendo essa campanha, você chegou até aqui com as suas falhas, ou, ou nas, nas suas falhas, defeito, de dificuldade, nas barreiras do dia a dia, parabéns. Mesmo falhando, mesmo parabéns. Porque você está deixando o seu lado do Espírito seu, que está ligado a Deus, falar mais alto. Porque você não desistiu. Mesmo com as suas dificuldades. Mesmo com os nossos instintos, com o nosso lado animal, de, de querer inclinar para alguma coisa e abrir mão das coisas que pode nos levar para frente, ainda assim você está aí. Então, parabéns. Olha só. Agora, você tem que entender que o Espírito de Deus já habita em você há muito tempo. Porém, agora você vai aprender a andar com Deus. Então, tem uma vida de leitura da palavra, de oração. tem o hábito de não só pedir as coisas para Deus, mas de agradecer. E não só de agradecer, mas de conhecer esse Deus. Como que você conhece a Deus? Através da palavra dEle. Não sabe por onde começar? Começa lendo os salmos. Começa lendo o livro de João ou o livro de Mateus. Você tem que iniciar a sua caminhada. Você e Deus. É uma viagem para vocês dois. E vai ser maravilhoso.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 da maneira que nós somos devedores, não da carne, não viver segundo os instintos animais. Porque se nós vivermos segundo os instintos animais, nós vamos morrer por dentro. Mas se nós vivermos pelo Espírito de Deus, pelas obras do Espírito, que vai fazer uma reforma dentro de nós. Nós iremos viver, mas Deus quer que você não tenha um espírito de medo e nem um espírito de escravidão, porque Deus está ungindo você com um espírito de liberdade. Mas não é essa liberdade do mundo, é a liberdade na alma, para que você não sinta mais culpa, para que você, ainda que você tenha medo, o medo não seja maior do que a coragem do Espírito de Deus que habita em você. Você não anda só. E você não é porque você está fazendo a campanha, não. Você já não andava só antes. Mas Deus está te dizendo agora, eu quero um tempo a mais com você. Mas você não anda só há muito tempo. Porque eu estou contigo, diz o Senhor. Eu ando contigo. Sou eu que caminho com você. Sou eu que te guardo. E ainda que na, tua, na sua boca não saia palavras de poesia, eu conheço todas as suas orações. Eu conheço suas noites mal dormidas. Eu conheço o seu jeito, o seu modo de agir. Glória a Deus, Senhor. E da mesma maneira...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 que intercede por nós o Espírito de Deus é Deus e o próprio Deus intercede por nós porque ele sabe todas as coisas que contribui para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados para o propósito de Deus não estou dizendo que você vai ser pastor que o fulano vai ser eu estou dizendo que todos nós independente de cargos de liderança, independente de qualquer coisa, independente se estamos dentro de uma igreja ou não estamos, Deus te chamou, Ele te predestinou para você ser conforme a imagem e semelhança do seu filho Jesus, porque nós somos irmãos de Cristo, junto com Ele, para herdarmos o espírito de vida e para herdarmos a vida eterna. E quem Deus chamou, Ele também glorifica, Ele também justifica. Eu já falei isso na campanha, mas eu quero falar de novo e nós vamos orar em cima do versículo 31 de Romanos até o 39. Feche seus olhos, põe a mão no coração. Senhor. Quem pode dizer alguma coisa? Se o Senhor é contra nós, quem é que pode, meu Deus, dizer que o Senhor é contra nós? Porque não foi o homem, não foi o, o governo, ninguém deu o seu filho por amor de nós, antes o Senhor entregou o teu filho por amor não de um, mas de todos nós. E com Ele também nós vamos herdar todas as coisas. Quem pode intentar acusação contra aquele a quem o Senhor escolheu? Quem pode, meu Deus, nos condenar e dizer que o Senhor não pode nos abençoar? Quem vai nos garantir? Quem vai nos respaldar se não for o Senhor, meu Pai? Quem é que pode nos condenar? Pois... É Cristo quem morreu. Então, do Teu Filho, da Tua Palavra, Deus Pai, e do Teu Espírito Santo, nós esperamos, meu Pai, na Tua presença, para que o Senhor dê a direção para nossas vidas. Porque sabemos que quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está também assentado à direita do Senhor, meu Deus, Ele também intercede por nós. Nós temos o Espírito de Deus temos o próprio Cristo que intercede por nós para que nós nunca mais sejamos separados do amor de Cristo e nem do seu amor. Quem pode nos separar desse amor, meu Deus? Quem vai poder separar essa pessoa do seu amor? Não vai ser a tribulação, nem a angústia, não vai ser a perseguição, nem a fome, nem a nudez o perigo, ou espada, ou decreto. Meu Deus, como está escrito, por amor de Ti, nós somos entregues à morte todo dia. Todo dia o mal se levanta, todo dia o pecado vem, todo dia as dificuldades se apresentam. Elas esperam a porta e muitas das vezes ela chuta a porta da nossa vida e entra de uma vez sem pedir permissão. Mas nós fomos direcionados para sermos mortos todos os dias. Mas o Senhor é quem nos faz mais do que vencedor. Porque nós vencemos um dia por vez, um dia por vez. Porque o Senhor nos amou. E o Senhor nos dá força. Quando achamos que não temos nenhuma. Mas nós temos a certeza. E aqueles que não têm que o Senhor dê certeza nessa hora. Que nem a morte, nem a vida. E nem anjos, nem principado, nem... Alguma potestade, algum poder maior, nem o presente e nem o futuro, nem a altura e nem a profundidade e nenhuma outra criatura poderá nos separar do seu amor, meu Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor do teu Filho resume o amor que o Senhor tem por nós, que o Senhor é poderoso para tirar a vida e tornar a dá -la. E dá-la para tudo sempre. E assim como Cristo morreu e ressuscitou. Ressuscita a nossa vida hoje, meu Deus. Ressuscita a força dessa pessoa. Ressuscita a direção. Ressuscita uma, um novo ânimo, um novo prazer de viver. Ressuscita, meu Deus, a vitória. Aquilo que não tinha jeito, que o Senhor passa a dar a direção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus amanhã, se for da vontade de Deus, se Deus quiser, enviarei a próxima, dá uma descansada até mais tarde, mas a campanha não é o horário que eu faço, é o horário que dá para você fazer, tá bom? Fica com Deus, que Deus lhe abre porta, lhe abre mas ponha esse sentimento, que Deus já estava com você antes, e Ele está com você hoje e Deus não abre mão de você, a não ser que você não queira Ele. Fica com Deus.